São 47 anos escrevendo novos capítulos diariamente, proporcionando novos lares para famílias e valorizando vidas e seus patrimônios. 47 anos oferecendo soluções ágeis e eficientes e garantindo a segurança e o bem-estar que você merece. 47 anos rompendo com o habitual, tendo como compromisso oferecer o que há é de melhor e sempre inovando na prestação de serviço. 47 anos construindo relações de confiança e respeito, pautadas na ética e na transparência. 47 anos acreditando no atendimento próximo, na valorização daqueles que constroem o nosso dia a dia e no contato humanizado. 47 anos acompanhando o desenvolvimento do mercado, da região e sendo referência no litoral norte de São Paulo. São 47 anos ao seu lado. Padrão empreendimentos imobiliários. Há 47 anos realizando seus sonhos.